Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e desta vez quero-vos explicar como é que vocês podem uh, de uma forma não tão simples quanto usar os ficheiros AAF, é um formato que transporta de uma DAW para a outra todas as pistas, com todas as automatizações, etc uh, mas no Reaper o, esse, esse protocolo não existe é um sistema meio fechado e as DOS têm que ter patenteado esse, esse formato e o Reaper não, não tem uma forma simples de se fazer é a, a criar dummy ou seja, uma track de MIDI em que vamos colocar as automatizações de um plugin dentro de MIDI das CC lanes das lanes de CC mas eu vou-vos explicar imaginem por exemplo que, neste, que nesta pista tem uma voz e nesta voz tem uns automatismos de, de um autotune e o autotune que eu, nos automatismos, eu vou ter a escala então vou automatizar a escala show track envelope e vou automatizar uh, a tonalidade e por exemplo, do compasso 1 um, um ao 5 vou fazer de uma forma muito simples para, para se perceber e estou a usar o Razer Edit Alt uh, portão direito do rato drag arrastar vou criar aqui um automatismo daqui vai ser aqui daqui até aqui será mixolidian daqui até aqui será natural menor e esta música por exemplo seria em ré esta música estaria em em mi esta música estaria em fá então o que é que eu vou fazer vou criar nesta pista aqui vai ser o meu MIDI dummy e vou com a Razer Edit criar Insert MIDI Item e vou carregar fora do MIDI vou abrir o editor e no editor normalmente cá em baixo temos a CC Lanes né? onde vamos fazer os automatismos para os MIDI's uh, por exemplo eu vou usar Hum, algo que está sempre disponível 87 e 88 87 e 88 vou ter que tomar nota num, num TXT ou qualquer coisa que o 87 está relacionado com hum, a escala e o 88 com a nota por exemplo, e agora temos que ter o SWS Extensions instalado ok uh, tenho um dos vídeos como mais, nos primeiros vídeos que eu fiz tenho como, como instalar mas vou deixar o link aí na, na descrição então vamos a Action e vamos a Convert Selected okay, vamos aqui Convert Selected e vai haver aqui Convert Selected Envelope Curve in Time Selection to CC Event ou seja, se eu selecionar estes estes, estes, estes estes pontos tocar no 87 e fazer Run temos que fazer uma Time Selection temos que fazer uma Time Selection Eu vou tocar nestes pontos vou tocar no 87 e selecionar esta automaticamente copia para aqui agora vamos agarrar nestes e vamos para 88 eu copia para ali e o que é que vocês podem fazer com isto? este MIDI vai ter estas informações relativamente a valores que noutra dó imaginem que eu quero copiar estes automatismos para o lógico ou para o tudo ou uma, outra DAW que vou usar ao ao vivo ou qualquer coisa ou Ableton eu vou importar estes este MIDI nessa dó e Vou fazer copy-paste destes, destes, destes, destes pontos para o ponto respectivo de, do autotune, por exemplo, ou do outro plugin. Isto é uma forma, é um workaround, é uma forma de contornar a, a inexistência de um export de, de pontos de automatismo das DOS sem sair através de ficheiros AF. Espero que esta dica tenha sido muito útil para vocês. Façam like ao vídeo subscrevam se ainda não subscreveram e até uma próxima